Muito embora o açaí seja conhecido e comercializado em várias regiões do mundo, até hoje ele é colhido de forma tradicional. Os ribeirinhos sobem no açaizeiro com a peconha, instrumento artesanal que mantém os calcanhares unidos, facilitando a subida. Após a colheita, é preciso debulhar o cacho. O fruto é despejado em um recipiente com água para fazer a primeira lavagem. Em seguida, é colocado em outro recipiente com água morna para fazer a segunda limpeza. Após um breve descanso, ele é submetido a um choque térmico para finalizar a limpeza e amolecer a polpa. Pronto, já podemos começar a bater o açaí. Agregando água de pouco a pouco, separando as sementes da polpa. Temos o um produto final tão apreciado, açaí puro da Amazônia. Nós da Equilibre viemos trazer uma novidade para você, que é o óleo virgem prensado a frio de açaí. As pessoas conhecem a polpa de açaí para tomar. Esse é um óleo para passar no rosto. A pele é o maior órgão do corpo. O açaí... É um super alimento para a pele, deixando ela bem nutrida, bem viçosa e macia. Com poucos dias que você usar, você vai ver a diferença. Pode provar que você vai gostar.